Quer entender toda essa treta entre o Presidente Bolsonaro e o seu próprio partido PSL? Então chega a mais! Bom, antes de mais nada, PSL não significa Partido do Suco de Laranja não, mas sim Partido Social Liberal! Que passou de um partidozinho inexpressivo, com apenas um deputado eleito em 2014, para se tornar a segunda maior bancada da Câmara em 2018. E a razão para isso foi o tsunami de estrume que elegeu não apenas Bolsonaro, mas também toda a corja que surfou a sua onda. Já Bolsonaro, que mesmo sendo um político de carteirinha há quase 30 anos, conseguiu se eleger como se fosse alguém de fora da política. Um verdadeiro Messias que ressuscitou após uma facada para salvar os brasileiros O início da treta entre Bolsonaro e PSL já vem desde o período de transição do governo quando membros do PSL ficaram enciumados com a escolha de vários integrantes do DEM para ocupar os cargos nos ministérios Depois, Tivemos a denúncia do laranjal do PSL, envolvendo o seu ministro do turismo e o presidente do partido, Luciano Bivar. Mas que Bolsonaro sempre dava um jeitinho de passar o pano, tentando minimizar a situação. Olha só. O ministro Marcelo Antônio, não sei se é culpado, se é inocente, pelo que eu sei até o momento. é tá um exagero no inquieto, pelo que eu sei até o momento. Nós vamos aguardar o desenrolar do processo. Tá? é um exagero, mas a intenção... Não é o Marcelo, em primeiro lugar sou eu, Jair Bolsonaro. ele me rotular como corrupto, o dono é de de Laranjal. E olha que o processo do Laranjal do PSL em Minas envolveu até a acusação de ameaça de morte por parte do tal ministro do Turismo contra a coleguinha que o denunciou. Só para vocês terem uma ideia, até a Janaína Pasqual, a deputada estadual pelo PSL mais votada na história do país, pediu publicamente a cabeça desse ministro, mas curiosamente foi ignorada pelo presidente. Aliás, curiosamente, mesmo após ter sido denunciado formalmente, Bolsonaro continua mantendo seu ministro do turismo no cargo, mesmo com todo esse desgaste. Estranho, né? Vale lembrar que, por muito menos, o seu ex-amigão do peito Gustavo Bebiano foi cortado do seu governo. E agora, o mesmo Bebiano acusa o governo de ter oferecido um cala-boca milionário a ele para ocupar um cargo na diretoria de Itaipu. Em seguida, vieram as divergências entre outros membros do PSL, como Joyce Hasselman brigando com Eduardo Bolsonaro e Major Olímpio. E depois foi a vez do Major Olímpio brigar com os demais filhos do Bolsonaro. O fato é que ninguém nesse partido parece se dar bem com ninguém. Ninguém tem um projeto de governo, ninguém faz nada. A não ser disputar o poder pelo poder e odiar tudo o que eles entendem como ser de esquerda, inclusive eles mesmos. E o clima começou a esquentar de verdade entre eles quando a pauta da Lava do Coaf e do amigão da família Bolsonaro, o Queiroz, começaram a aparecer nos noticiários. Inicialmente a CPI da Lavatoga, que serviria para investigar o ativismo judicial especialmente dos ministros do STF, era uma demanda defendida por todos os bolsonaristas, até que misteriosamente deixou de ser. Quando o filho mais velho do Bolsonaro, o Flávio, começou a entrar na mira do COAF, que é um órgão do governo. Criado para prevenir lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Publicamente, Flávio dá desculpa para não querer a CPI da Lavatoga, porque isso iria atrapalhar o governo. Mas internamente, o mesmo Flávio teria ligado aos berros para a senadora Selma Arruda que era do PSL, dizendo que os senadores queriam foder ele com essa CPI. Lembrando que o Flavinho e o seu coleguinha Queiroz estão sendo investigados justamente por estarem envolvidos com lavagem de dinheiro. Enriquecimento ilícito Pois é, e com os círculos laranjais do PSL se fechando Bolsonaro tratou de tentar desassociar o seu nome do partido que o elegeu E a coisa pegou fogo mesmo Quando um jovem apoiador de Recife gravou um vídeo Associando a imagem do presidente do PSL à de Bolsonaro Que pediu para que ele apagasse o vídeo Dizendo que Bivar já estaria queimado demais E que era para o rapaz esquecer do PSL Olha só uma palavra Ó. Me me me é oh. oh. tá. oh. Eu, Bolsonaro e Bivar junto por um novo Recife. Aê! Aê! <risos> Ô, cara, não divulga isso não, Não, tá... não então apaga. Ela tá queimado pra caramba. Não. Apaga. É. Só que Bolsonaro tinha se esquecido de um pequeno detalhe Os 737 milhões de reais que o PSL agora tem direito ao fundo partidário Ou seja, Bolsonaro poderia até sair do partido, mas o dinheiro ficaria lá e agora, hein? Bom, como o bom mentiroso que sempre foi, Bolsonaro dizia publicamente que a situação estava pacificada, que tudo isso teria sido apenas uma briga de marido e mulher. Mas por debaixo dos panos, ele tratava com os advogados uma maneira de pedir o divórcio. O objetivo era buscar uma saída jurídica para que os deputados que o apoiavam saíssem do PSL sem perder os seus mandatos e principalmente ficar para eles a grana milionária do fundo partidário. Mas sabendo que Bolsonaro estava encurralado juridicamente, o presidente do PSL com a faca, o queijo e os milhões do fundo partidário nas mãos, disse que Bolsonaro já não tinha mais relação com o PSL. Desesperado, Bolsonaro tentou destruir a reputação do partido e ao mesmo tempo tirar o dele da reta Dizendo que gostaria de auditar as contas do PSL Sugerindo que o partido que o ajudou a ser eleito agiria de maneira nebulosa Chegar inclusive a fazer um dossiê contra o Bivar Ou seja, já que ele não conseguiria tomar grana do fundo eleitoral para si Nem garantir que os seus apoiadores permaneceriam com o mandato se saíssem do partido Agora Bolsonaro queria controlar o PSL E qual seria a maneira mais simples de se fazer isso? Isso mesmo Tentar nomear o próprio filho Eduardo Bolsonaro Para ocupar o cargo de líder do PSL E assim ficar no controle do cofre do partido E das nomeações de quem eles bem entendessem Só que o tal delegado Valdir que era o então líder do PSL fiel escudeiro de Bolsonaro, soube do golpe contra o seu cargo e soltou os cachorros para cima do presidente, dizendo que Bolsonaro era um vagabundo e queria implodi-lo. Aliás, o mesmo delegado Valdir está agora acusando Bolsonaro de ter comprado votos de senadores para tentar emplacar o filhão Eduardo na embaixada dos Estados Unidos. E já anunciou a suspensão de cinco deputados ligados a Bolsonaro, complicando ainda mais a vida de Bolsonaro e do próprio partido. Só pra vocês terem uma ideia, os nervos estão tão à flor da pele entre o pessoal do PSL que teve membro do próprio partido pedindo cancelamento de reunião para que não rolasse pancadaria. Ou seja, resumindo, essa briga toda é só por causa de dinheiro. É, pois é, se o Bolsonaro queria tanto acabar com o PT, teria sido muito mais fácil se ele tivesse se filiado a ele, né? Porque a uma hora dessas, o Partido dos Trabalhadores já estaria em colapso também. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber quem vai vencer essa batalha.